E aí galerinha, aqui quem fala é o Engluan um Gameplay. É, é, o Gameplay fazendo um barco que ele vai... Não, pode chamar isso aqui de sofrimento? É. Yeah. Eu que acertei o um combo nele, que ele derreteu, chega chefe fica... <risos> Eu vi. Ele foi deletado do jogo. Eu estou reparado. Eu vou de cadê? Aaaaaaaaaaah! <risos> Uma vez que tu acerta o combo. Qual é o combo? M1 Shift V Não, no caso é M1. Matar... É, no caso dele ali eu acertei na cabeça, mas o combo completo é M1 Shift Direito V. Aí você mata, desintegra galera. Desintegra qualquer um com 250 de life, ou seja, a maioria do jogo. Pegar na cabeça M1 é que você desintegra tanque, velho. O cara vai ver 100 de like. Menos. Os arames morrem, um como só. Você tem que acertar as estrelinhas do Genji. É. Uma vez, as três estrelas. Você usa as três estrelas, dá o shift e o V. Vem, vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Quer briga aqui? É no ponto. Briga aqui é no ponto. Eu não sabe eles, não. Ah não, é brincadeira, pô. Ele acerta na cagada do cara, beribinha, vê, ele fica segurando, ó. Olha que doente mental. Olha que doente mental. Não sei se segura agora é pro de não, <risos> porra. Ah, ele fica tipo. Ah, meu valeu do céu. Quando você vê o gange, pô, tipo, você simplesmente chega lá, lá. Vai virar, velho. Vai tá ligado? Predict, pô. Então, pô, só não pega o tempo é é só essa agora. Oh Olha o maior Moishderu. Moishideru. Vem, moi, vem, moi, vem, vem, vem. Sai do campo de visão. O meu, uh... Bem, porque não. já apelão é né, velho. Ele ele fica grudado com o cara e o cara não fica assim, sabe né? é nem só o fato dele de ficar grudado o cara, que ele consegue facilmente entrar no ponto cego. Caralho! Hum. E se ele acertar esse M1 aqui, o cara já tá morto já. Não, ele vai ser se você souber rodar a câmera. Esse mapa é Sei muito mapa. Se ele acertar. Esse <risos> é o melhor mapa que tem pro game, Só que se você perder o ponto também, você tá, tá meio lascado, né? Ó, o maior mapa. <risos> ai caralho, o mesmo da bichinha Ai ai, o cara vai acertando na última, porque a última chance que cara de acertar O cara vai e me acerta Meu Deus É <risos> mil com Shift já é muita apelação É mil com shift já é mais ou menos 120 e 150 dano eu uso ele pra matar o Ido, cara. Ela fica mirando paradinho, salvando a cabeça. Já era. Muito fácil. Ai, isso tu deu. Falou, galera. <risos> tá só beitando aí pra encher o saco. Não sei. Bem, bem, Você bem, já bem, tá bem, um também, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Sai daí. <risos> Ai, caramba. Acertou como, não foi safado? Tá ah, de perto assim, mano, não tem nem como errar. Oi, ai, cagado <risos> <véio>. <risos> GG, é, GG é foda. Parabéns, anda bem, anda bem. Tá entendendo o que eu fiz que tu não fez, Maia? Né? O tipo, como é malícia, pô? É saber, tipo, baitar tá o cara, deixa o cara gastar a bolha, fica na cabeça do cara. Olha lá, velho, ó, M1. Caralho, duas ele acertou o M1 é, véio. seguido, velho. Use <risos> no Koken! brincando, né?